Glórias ao bom Deus, estamos ao vivo, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Graças a Deus. Aleluia. Peço a você, em nome de Jesus, que abra sua Bíblia, antes de mais nada, né? desejo que a paz, que é de todo entendimento, possa estar sobre a nossa vida, não só hoje, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus. amém, se você não está em paz, diga misericórdia, o Senhor estabeleça a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, abra sua Bíblia, antes de nós orarmos, abra sua Bíblia em a carta que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 1, para que nós vamos meditar nessa noite em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, eu peço a você que deixe um like, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você estar inteirado dos próximos vídeos, ser notificado né, dos próximos vídeos. E Eu peço a você que faça obra do evangelista, compartilhe o link dessa live, deixa aí um, um comentário, um pedido de oração, uma sugestão. É, conta um testemunho Mas interaja com a gente aí nos comentários Em nome de Jesus é, E não deixe, de jeito nenhum, deixar um like E compartilhar, porque você faz sim Uma obra do evangelista Uma grande obra do evangelista Nós temos uma ferramenta muito poderosa é a internet Que a gente pode usar para o benefício Do reino de Deus na terra Que é propagar a palavra de Deus Aos quatro cantos dessa terra Até os confins da terra de Jesus. E por mais simples que seja talvez a estrutura que a gente faça uma live, ou por mais simples que seja o, o vaso que transmite né, o tesouro que é a palavra, ela nunca volta vazia. Eu sempre digo, eu sempre repito, que não só de pau vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Outra coisa que eu gosto de falar bastante também é que a Palavra de Deus ela não volta vazia. Foi assim que Isaías Isaías escreveu a Palavra do Senhor. Ela não volta vazia, mas antes ela surte o efeito a qual ela foi enviada. E Paulo também vai dizer que a Palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Amém? Graças a Deus. Então ela é poderosa para instruir. poderosa para nos colocar no caminho certo que é o caminho da palavra, no caminho certo de Deus, amém? Então não deixe de compartilhar, deixar seu like e abra sua Bíblia em nome de Jesus de Romanos capítulo 8 se você não tem uma Bíblia como eu sempre digo o, o texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo, mas não deixe de ler o texto bíblico, bíblico com a gente em nome de Jesus nos capítulo 8, vamos orar, Senhor Deus amado, Deus querido, Senhor Deus de misericórdia, poderosa é a tua palavra, Senhor, e bem-aventurado é aqueles que dão valor à tua palavra, Pai, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, Senhor, Pai querido, Pai amado, nos alimente com a tua palavra, nos traga saúde física, mental, espiritual, nos traga resiliência sabedoria, graça, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. Aonde quer que estejam neste momento, Senhor Deus, unidos em oração conosco, eu peço a Ti que nos envolvam num só Espírito, uma só intenção, que é se alimentar da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, e nos levar, Senhor Deus, a toda a verdade. É essa a promessa que nós temos do Teu Filho amado, que o Espírito Santo, quando viesse ele nos levaria a toda a verdade e Ele já está conosco neste mundo, nos conduzindo ao caminho da verdade. Pai querido, Pai Santo, abençoe cada um que está aqui conosco, seja online, seja ao vivo ou seja depois gravado. Abençoe cada um, Senhor Deus. Envolva cada coração, visite cada coração, porque só o Senhor sabe o que cada um passa neste mundo, só o Senhor sabe o que cada um necessita das Tuas mãos, Pai. O teu milagre, faça a tua vontade no nome santo de Jesus amém Senhor amém Pai graças ao bom Deus Romanos capítulo 8 abra sua Bíblia ou abra aí o link da descrição e vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus Romanos capítulo 8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 Porquanto o que era impossível a lei, visto que se achava fraca perante a carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, aleluia, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os, que não, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia.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 aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita Glória. é um texto que é tão maravilhoso é tão poderoso que ele é bem interpretado, ele é lido e interpretado e ado no nosso coração a gente fica até emocionado de tanta graça de tanto amor de tanto de tanta misericórdia de Deus porque quando nós olhamos para nós mesmos e vemos e começarmos a fazer o que aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 13 que o homem tem que examinar-se a si mesmo e quando nós nos examinamos a nós mesmos à luz da palavra porque também vai dizer, Paulo também vai dizer que a palavra de Deus ela revela o mais profundo do que, do, do que está dentro do coração do homem. E quando isso que o mais profundo que está no coração do homem é revelado, a gente sente nojo até de nós mesmos, porque nós andávamos na carne, andávamos mortos em nós mesmos, como diz o texto. Mas é uma coisa interessante, aliás não é interessante, mas poderosíssima, como todo esse texto, como todo o capítulo 8 não vou ler todo o capítulo 8 aqui para não se estender muito, mas eu convido você a ler todo o capítulo 8 de Romano na verdade toda a carta de Romano é maravilhosa, Paulo começa falando a respeito da, da negação de Israel e fala a respeito que nós fomos enxertados na videira né? Israel foi é, é, é, teve ali o um espírito de, de, de negação para que o povo gentil entrasse, então é uma carta muito maravilhosa, nós lemos e meditarmos, nos alimentarmos dessa palavra, e a gente encontra nessa carta a grande misericórdia de Deus, e muitos, e muitos relatos, relatos não, é, é, coisas que o próprio apóstolo Paulo confessa, confessa dele mesmo, se você ler o capítulo 7, e ele mesmo diz, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer isso eu acabo fazendo. Ele estava querendo dizer que da luta que há dentro de nós é com o Espírito e a carne. Então o texto todo é maravilhoso, mas eu acho interessante quando Paulo ele sai do capítulo 7 e entra no capítulo 8. Aleluia! Ele, ele... sai do capítulo 7 e entra no capítulo 8 no capítulo oito e no capítulo 7 como eu disse, ele estava falando de tudo aquilo que ele passava com essa luta que ele com essa luta que ele trava, que ele travava com, com o espírito e a carne e ele entra o capítulo 8 falando assim portanto agora nenhuma condenação lá aos que estão em Cristo Jesus porque agora já não andam mais na carne, mas andam segundo o espírito. E ele diz, portanto, agora, é isso que eu acho interessante dele falar, portanto, agora, nesse exato momento, ou seja, naquele exato momento que ele estava dizendo, naquela exata época que ele estava dizendo, ou ele estava querendo dizer assim, a partir deste momento, nenhuma condenação não a partir desse momento que ele escreveu mas ele está dizendo que a partir desse momento ele está falando de, da salvação ele está falando da, da conversão da, da, da mudança de trajetória da, da, da carne para o espírito de uma, ser uma nova criatura e nessa transição ele está dizendo então depois dessa transição, dessa mudança de andarmos, não andarmos mais segundo a carne mas andarmos no espírito Então portanto nessa mudança Portanto, agora, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. E é maravilhoso ouvir Paulo dizer isso, porque nós sabemos que Paulo ele era um fariseu ferrenho, ele era um fariseu é, rígido, ele era um doutor da lei rígido, da tribo de Benjamim, e. Ele fazia com que a lei fosse cumprida a ferro e fogo. Se fosse possível, se fosse necessário, matava-se para que a lei fosse cumprida. Portanto, quando Estevão estava pregando acerca da, da palavra de Deus e falando a respeito de Jesus ali diante dos sacerdotes, e eles... Condendo, condendo aquele rapaz dizendo que ele estava pregando blasfêmia, porque ele não poderia dizer aquelas coisas, porque eles estavam entendendo que eles estavam falando de um, de um outro Deus, como que se Jesus fosse um outro Deus, e eles eram, eram e eram é até hoje monoteístas, eles não adoram um outro Deus. Então eles não estavam entendendo o Evangelho, e a palavra Evangelho quer dizer boa nova, eles não estavam entendendo as boas novas de salvação e de vida eterna, que estava sendo entregue pelas mãos de Jesus, foi entregue pelas mãos de Jesus aos apóstolos e esses iriam pregar, então aquele rapaz pregando eles não entenderam e trataram aquilo como uma blasfêmia, e condenou o rapaz a morte naquele exato momento e naquele exato momento, naquele mesmo momento, aquele rapaz foi apedrejado até a morte, e a gente sabe que ali acontece um fato lindo, que a Bíblia diz que ele olha antes de morrer, ele olha para cima e ver Jesus em pé no trono. E Paulo estava ali. A Bíblia vai dizer que as roupas daquele jovem foram jogadas aos pés do apóstolo Paulo. E com certeza Paulo estava ali presenciando e estava se agradando o que estava acontecendo. Porque estava se uma pessoa morrendo para servir de exemplo. Para que a lei fosse cumprida à risca. E esse mesmo Paulo depois pega cartas com esses sacerdotes e vai para Damasco atrás de cristãos de pessoas que seguiam o caminho naquela época chama essa, esse nome né, esse dado como cristão que dá as pessoas que servem a Cristo isso, isso foi uma palavra um pouco mais recente porque naquela época chamava as pessoas que seguiam o caminho caminho daquele que é, que Jesus disse que era o, a, o caminho, a verdade, a vida então aqueles que seguiam o caminho então ele foi atrás daqueles que seguiam esse caminho pregado por Jesus Cristo ele foi atrás para condenar ele foi atrás para poder realmente usar de violência com aquelas pessoas para que aquelas pessoas fossem é, como que eu vou dizer Aquelas pessoas fossem é, é, é, condenadas pelo ato de blasfemar contra a lei de Deus. Estar pregando agora um outro caminho, um outro, uma, um, como se fosse uma outra religião, uma outra seita que estava ferindo a lei, de, a lei dada por Moisés. Então, Paulo era assim: aquele que condenava para que cumprisse a lei. E quando ele sai para Damasco, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho ele cai no chão com um clarão muito forte e sem entender nada ele diz, quem és tu, Senhor? Aleluia! Porque ele sendo um homem valente, talvez até de guerra, do jeito que ele era, ele ele entendia muito bem de, de, de poderio, ele entendia muito bem de, de uma pessoa que talvez tivesse mais força do que ele. E quando ele vê aquele clarão e aquilo tudo faz ele cair por terra, ele vê que aquela presença que estava perto dele ali era muito mais forte que ele. Então ele trata com respeito, ele diz, quem é tu, Senhor? E Jesus, no meio daquele clarão, responde para ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. essa frase lá, a quem você condena, mas é o mesmo que Jesus estava dizendo, que Jesus disse que aqueles que perseguem os meus perseguem a mim, aqueles que condenam os meus, condenam também a mim aqueles que não recebem os que eu enviei também não recebem a mim aqueles que maltratam os meus maltratam também a mim mas Jesus disse que aquele que der pelo menos um copo de água fria a um dos meus pequeninos de maneira nenhuma que seu nos céus. Então, Jesus, Ele se colocava no, meio, no lugar daqueles que pregavam a palavra, e, e Ele, quando fazia mal para aquelas pessoas, é como se Ele estivesse dizendo, está fazendo mal para mim também. É o que Ele estava afirmando, você está me perseguindo. Quando você persegue aqueles que pregam a palavra, que estão pregando o caminho que eu mandei, que fosse pregado até os confins da terra, você está contra mim também, Paulo, então eu sou aquele que você está perseguindo e duro é para ti, Paulo Jesus ainda faz uma, uma advertência para ele, olha duro é para você recalcitrar contra meus agregões, duro é para você lutar contra contra a minha autoridade aleluia então Paulo diz, então o que eu faço, Senhor para Damasco, e nós conhecemos a história, ele desce para Damasco, ele fica cego, três dias e três noites, e fica três dias e três noites sem comer, até que é chamado ali o homem de Deus, que ora por ele, e a Bíblia diz que as escamas caem dos seus olhos, e quando a Bíblia fala que as escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar, ali tem duplo sentido só volta a enxergar fisicamente os seus olhos que estavam cegos, agora passa a ver as coisas à sua volta, mas a partir daquele momento ele começou a ver que aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, ele começou a ver aquelas pessoas de uma forma diferente e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele e ele se converte também ao caminho ao caminho de Jesus ele é separado para pregar os gentios e nessa carta ele pregava para os gentios para o povo que estava em Roma para os que foram convertidos em Roma se você não sabe, Paulo foi um que converteu muitos soldados romanos portanto quando ele escreve a sua última carta a Timóteo quando ele está partindo, ele sabe que vai morrer ele começa a saudar muitas pessoas começa a pedir a Timóteo para saudar muitas pessoas e uma da, daqueles que ele pede para salvar, ele diz assim, salve também os da corte romana, quem eram os da corte romana? eram os soldados romanos, muitos dos soldados romanos que se converteram ao caminho de Jesus, então ele pregando agora os romanos, quando você lê o capítulo 7, ele fala das, das coisas que ele passa com a luta do Espírito e a carne mas no capítulo 8 ele já entra dando um bálsamo e dizendo assim olha, toda essa luta que nós passamos com o Espírito, o espírito contra a carne é lícito de se acontecer porque eu estou dizendo com as minhas palavras, mas como que se Paulo estivesse dizendo assim, olha, é necessário nós passarmos algumas perseguições algumas provações para a gente perceber que nós, somos necess... nós necessitamos de Deus, nós necessitamos do Espírito Santo. Então, quando Paulo revela todas as coisas que ele passa nessa luta, ele entra no capítulo 8 dizendo, mas ele entra no capítulo 8 dando ali um alívio, dizendo, mas fiquem tranquilos, porque para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação ele mesmo escreve que quem poderá atentar acusação contra os escolhidos de Deus se é o próprio Deus quem os justifica então Paulo está dizendo nenhuma condenação quando surge no nosso coração aquele sentimento de condenação não só do próximo mas também de nós mesmos não é de Deus, porque eu vou repetir o que o Paulo disse: quem pode atentar a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? E aqui ele está dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquilo que a lei não conseguia fazer, o Espírito da vida que Jesus nos trouxe através é, da pregação da sua palavra, porque ele mesmo diz que a sua palavra é a verdade, e essa verdade, quando entra no nosso coração, e Ele mesmo diz em João, capítulo 8, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e com essa, essa, liber, essa, essa liberdade entra no nosso coração, e nós entendemos que nós agora temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos conduzir pelo caminho da verdade, a partir deste momento, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus aquilo que a lei não conseguia fazer o Espírito de Deus fez em nós perceba tem um texto aqui que parece ser complicado mas é lindo ele diz assim porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte você percebe que a lei de Moisés ela condenava ela, o salário do pecado era a morte que pecasse a alma que pecar certamente morrerá, é assim que está escrito o salário do pecado é a morte mas o próprio Paulo depois escreve que o dom gratuito de Deus é a vida eterna o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna aleluia é a vida eterna porquanto que era impossível a lei, por isso que eu coloquei o título dessa live, que aquilo que foi, inca... foi incapaz da lei fazer, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus que habita em nós agora faz, quando nós andamos nesse Espírito, porque o que era impossível para a lei, visto que se achava fraca pela carne, aleluia, preste bem atenção, portanto que era impossível a lei vista que era fraca pela carne Deus enviou o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado por causa do pecado por causa e por causa do enviado o seu próprio filho em semelhança de carne do pecado e por causa do pecado na carne condenou o pecado bem atenção, vamos, vamos entender esse texto ó. olha o que Paulo está dizendo Portanto, o que era impossível a lei, o que era é impossível a lei? é nos tirar a condenação do pecado. Visto que se achava fraca pela carne, porque Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E quando Jesus disse que a carne é fraca, é como se ele estivesse dizendo para a gente tomar cuidado com essa fraqueza da carne, porque pela carne ser fraca, ela acaba sendo levada por qualquer vento de doutrina ou por qualquer influência maligna, a carne ela é facilmente levada, induzida pelas coisas deste mundo ou pelas coisas erradas. Então, essa fraqueza da carne, muitas das vezes, ela fica forte em nós. Então, quando Jesus diz a carne é fraca, ele está dizendo para nós tomarmos cuidado com essa fraqueza da carne com essa fraqueza da carne para nos levar ao pecado, então olha o que Paulo está dizendo visto o que era impossível a lei, visto que, que era fraca pela carne Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado enviando o seu próprio filho em semelhança pecadora em semelhança de um homem pecador e por causa do pecado na carne condenou o pecado olha que lindo por causa do pecado na carne condenou o pecado a carne está condenada no pecado o pecado está condenado na carne para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós o que era a exigência da lei? A honra que pecar, certamente morrerá. É isso que merecemos, porque Por causa do pecado, que condenou o pecado na carne. Para que já a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. É complicado entender esse texto aqui, mas é lindo quando você entende para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, a carne foi morta, o salário do pecado não é a carne, ou o salário da morte, o salário do pecado não é a morte, então a, a, a carne foi morta, vamos entender isso aqui, nós morremos, é estranho dizer isso, né? mas vamos entender, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, para que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne foi morta por o pecado, mas nós ressuscitamos em Cristo porque agora nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é vida. Pois os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são Espírito para as coisas do Espírito, Paulo vai dizer que um homem carnal, ele só compreende quando compreende as coisas da carne, mas os que andam no Espírito, guiados pela Palavra de Deus, como Jesus diz no capítulo 7 de Mateus, e Paulo completa aqui que é o andar pelo Espírito, é andar pela Palavra mas os que andam segundo o Espírito para as coisas do Espírito e quais coisas que são essas do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5 que é os frutos do Espírito Santo que é a mansidão, é paz é longanimidade é misericórdia é domínio próprio e Paulo diz que contra essas coisas não há lei porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo escreve aos Coríntios: que o reino dos céus não é comida nem bebida, ou seja, não é as coisas da carne, não é as coisas deste mundo perecível, segundo o que Jesus diz lá na multiplicação dos pães, não corra pelas coisas perecíveis, mas corra pelas coisas eternas, que não são perecíveis. E agora Paulo está dizendo que os que inclinam para a carne inclinados para a morte, mas os que inclinam para as coisas do Espírito traz para eles vida e paz, e ele diz que o reino dos seus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo e ele continua dizendo portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus uma pessoa se inclina só para as coisas da carne e a legítima espiritualidade é espiritualidade que se pregam de forma mística, de religiões e de doutrinas é, pagãs e nem de culturas totalmente contrárias a Deus, nada disso, falando de, de espiritualidade diante de Deus. coisas deste mundo, para as bebidas, para as drogas, prostituições, e se inclinam só para essas coisas, para a mentira. Paulo está dizendo que essas pessoas se tornam inim é, inimigas de Deus. Na verdade, fora de Cristo todos nós somos inimigos de Deus a Bíblia disse que nós éramos inimigos de Deus, se eu não me engano foi Paulo mesmo que diz isso. nós éramos inimigos de Deus, portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser, é impossível uma pessoa que se inclina só para as coisas da carne, para a bubedícia, a glutonaria, A mentira, a lascivia, né? muitas coisas que a gente não pode nem dizer aqui, mas se inclina só para essas coisas da carne, não se sujeita à lei de Deus. E nem a verdade, e nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, em dizer aos romanos, mas vós porém, não estão mais na carne, mas no Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós, olha, Paulo ainda chama a atenção deles vós porém não estáis mais na carne mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus está em vós ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, era o que eu estava tentando explicar aqui em cima nesse texto se Cristo se o Espírito de Cristo está em nós o corpo na verdade está morto, porque Paulo vai dizer que se sofremos com Cristo morremos com Cristo e seremos ressuscitados também com Cristo olha o que ele diz porque a inclinação da carne e a amizade contra Deus pois versículo, versículo 8 versículo 9 Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Se Cristo está em nós, o corpo está morto. Então, quer dizer, aquilo que a lei queria que se cumprisse em nós, se cumpriu o nosso corpo, está morto quando estamos em Cristo. está morto por causa do pecado mas o espírito vive por causa da justiça por que Paulo está dizendo que o corpo está morto? Paulo diz esqueci o nome da carta agora mas ele diz assim naquele dia isto que é corruptível está falando do nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestirá de imortalidade, ou seja, isso que é corruptível, isso que pode ser corrompido, isso que pode pecar, isso aqui que pode falar mentira, isso aqui que está morto no pecado será transformado, isso que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, teremos um vossos corpos mortais pelo pelos seu Espírito que em vós Foi como um pai que que satisfazer um filho e deixou o Davi ser satisfeito com o templo. Na verdade, nem foi ele que fez, foi o Salomão que fez. Porque Deus disse, olha, tudo bem, eu aceito o templo, mas você não vai fazer, porque você tem muito sangue na tua Seis anos, uma obra monumental, mas é esse texto aqui que me, que me maravilha, ele diz assim, o Espírito, ele está dizendo que quem vai nos ressuscitar, foi o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, quem? O Espírito, e o Espírito que está escrito em letra maiúscula, é o Espírito Santo, o Espírito Ele não habita em casas perfeitas com mãos humanas, é muito fácil de se deduzir em que casa que ele vive, casa feita pelas suas próprias mãos, porque Paulo vai dizer aos coríntios: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Deus, Deus habita em vós, Jesus antes de partir, e diz para os seus discípulos o Espírito Santo hoje está com vocês a verdade estava nele junto com eles ele, com, com os discípulos ele diz, o Espírito Santo está aqui com vocês mas haverá um dia que ele estará em vocês o Espírito Santo está em, com vós aqui, mas haverá um dia que ele estará em vós dentro de vocês, habitará dentro de vocês e não será como antigamente que seria por poucos, poucos dias, poucas horas, poucos anos, mas será para sempre, aleluia, então a gente tem que entender nesse texto, que a gente não pode deixar nenhuma acusação, até nós mesmos que tem pessoas que não conseguem nem se perdoar pelos pecados que se fez. Se Deus, sendo soberano, que poderia nos mandar para o inferno por causa de todos os nossos pecados, que nos perdoa, como, dices, como disse Isaías, que ainda que nossos pecados fossem vermelhos como escarlate, Deus transformaria ele em branco como a pura lã, mesmo que ele fosse vermelho como a carmesia, o transformaria eles branca como a mais alva neve então e, e a bíblia também vai dizer que Deus é rico em perdoar aleluia então se Deus nos perdoa nós também temos que saber nos perdoar porque Jesus disse que se nós não perdoarmos aqueles que nos fizemos nos fez mal Deus também não nos perdoará e nossa salvação vem pelo perdão de Deus nós fomos justificados na cruz do Calvário pelo perdão de Deus, quando Jesus disse, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem, aleluia, então nosso perdão, nós ganhamos esse perdão na cruz do Calvário, portanto agora, nenhuma condenação, não importa o pecado, nenhuma condenação a os que estão em Cristo Jesus, porque não vão andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito que está escrito em é letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que aceitar o perdão de Deus e tirar toda a rapina do nosso coração. Entendemos que nenhuma condenação mais há. Porque nós andamos pelo Espírito. Amém? Senhor Deus, com mais uma vitória nesse dia, que nós podemos ler a palavra, meditar na palavra, orar, em nome de Jesus, vamos orar, Senhor Deus amado, Deus querido, muito obrigado Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento de estarmos aqui na tua presença, Pai, orando em a ti em nome de Jesus, que aquilo que eu não consegui transmitir pela minha pouca sabedoria pai, que o Senhor ministre em cada coração através do teu Espírito Santo Pai querido Pai Santo arranca de nós toda angústia todo espírito de condenação condenação alheia até mesmo condenação de nós mesmos que muitas das vezes nós condenamos até nós mesmos, tira de nós esse espírito de condenação Senhor e faça nós entendermos Jesus, o nosso corpo está morto pelo pecado mas a nossa alma está viva, pelo teu Espírito Santo que nos verifica e nos traz vida e paz, vida e vida com abundância, Pai querido Pai amado, envolva cada coração nessa noite nesse momento, que joga por terra toda angústia, todo mal nos traz saúde, paz, alegria acampa os teus anjos ao nosso redor, Senhor nos dando livramento de todo mal, Pai